Então, agora é pedido que resolvamos a equação x ao quadrado mais 3, x mais 3² menos 9 igual a 0. Então, a primeira coisa que fazemos aqui é desenvolver este caso notável que aqui está. Fica o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo menos 9, que já cá estava na equação, igual a 0. Então, de seguida, operando estes monómios, x ao quadrado fica igual, 2 vezes x vezes 3 dá 6x, mais 3 ao quadrado dá 9, menos 9 é igual a 0. Agora o mais 9 e o menos 9 são simétricos, logo dá 0. E anulam-se os dois. Logo fica x ao quadrado mais 6x igual a zero. Para resolver esta equação de segundo grau, colocamos o x em evidência. E depois aplicamos a regra do lei do anulamento do produto. Ficará x igual a zero ou x mais 6 igual a zero. Então, o conjunto de solução será igual a menos 6 e 0.